A terra vai um dia contemplar Aquele que um dia virá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 se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar, em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber, com os bêbados, então o Senhor desempregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos de manhã com o vosso amor O Senhor é a fonte deste amor Que habita nos corações que se abrem E a primeira leitura vai nos mostrar A extensão deste amor Que deve desembocar no irmão, no próximo Uma leitura belíssima Que deve ser degustada, digerida uma palavra que nos mostra o amor que deve estar presente na vida dos cristãos. O Senhor vos conceda, diz Paulo, que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Os pequenos gestos de amor são o um ensaio... Para a grande entrega de amor Que acontecerá no nosso encontro definitivo com Deus Quando nós estivermos face a face com Ele E esses gestos de amor Implicam renúncia Nós precisamos sempre ter essa capacidade de desprender-se Para que a gente possa amar de verdade Então todas as vezes que você renuncia, ou seja, que você morre para si mesmo, você está fazendo um ensaio para o dia em que você, também ao morrer, fará uma grande entrega de amor. Então tudo nessa vida nos prepara para esse encontro. O cume, o ponto mais alto, não está na morte, mas está na passagem, na nossa Páscoa quando nós nos encontraremos com Deus, o um encontro definitivo com aquele que é o próprio amor. E hoje Jesus nos chama a atenção, Ele não economiza palavras para dizer o quanto nós precisamos estar alertas, atentos para nos prepararmos para este encontro. E Ele usa desta comparação, desta analogia, para dizer que nós somos apenas como que empregados, nós não somos donos de nada, tudo nos foi dado por Deus, nós administramos aquilo que é graça de Deus, que é dom. Até os dons que você tem foram dados por Deus, porque o dom é um presente, o carisma é um, um presente vindo do alto. Pois bem, mas se este empregado se esquecer que ele tem a responsabilidade sobre outros empregados e começar a viver somente para si mesmo, buscar só os seus próprios interesses, os seus prazeres, pode acontecer que esse empregado seja surpreendido pela vinda do Senhor. Não sabemos quando o Senhor virá nos buscar, nós estamos diante de uma realidade que torna ainda mais palpável essa verdade. Quantos irmãos, quantos entes queridos se foram nesses últimos tempos? Pessoas que nós não imaginávamos que não estariam mais conosco. Então nós não podemos dizer que nós, talvez, por não sermos tão velhos assim, não estejamos sujeitos a um dia nos encontrar com Deus. Isso não pode nos atemorizar, isso tem que sim nos responsabilizar. O que eu estou fazendo com esta vida que o Senhor me deu? Jesus hoje conta esta parábola não para uma grande multidão, mas para os discípulos que depois se tornam apóstolos. Isto é, ele fala primeiramente para aqueles que pastoreiam, empregados, mas que têm outros empregados sobre os seus cuidados quem são esses as lideranças religiosas clericais não é o padre e tantos outros mas também aqueles que exercem uma liderança numa pastoral exercem uma liderança dentro de um cargo de chefia ou como patrão ou estão à frente de uma casa de um grupo todos estes têm uma responsabilidade ainda maior porque o senhor nos confiou algo, Precioso que é a vida do seu povo. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou em nossas mãos é a grande pergunta que nós devemos fazer hoje. Nos preparar para a eternidade é viver o hoje, o tempo de Deus, o cairoso, o tempo da graça que o Senhor nos concede. Finalizo esse momento de reflexão. Lembrando da prática de alguns sacerdotes religiosos Que fazem uma vez por mês o retiro da boa morte O que quer dizer isso? Naquele dia eles vivem como se fosse o último dia da sua existência sobre esta terra Então tudo aquilo que está pendente eles procuram resolver Aquilo que está desorganizado até mesmo Ali no espaço, né, no ambiente onde se encontram Eles fazem questão de ajeitar Vamos pensar que quando alguém parte Existem muitas coisas também Por serem resolvidas, não é verdade? A gente sabe como é, é difícil às vezes viver o luto Nesse período em que a gente precisa resolver tantas outras questões Relacionadas àquele que partiu Então nesse retiro Esses padres deixavam tudo ajeitado Até para facilitar a para aqueles que haveriam de permanecer sobre essa terra. E principalmente buscam a confissão, se preparam espiritualmente, vivem cada encontro com cada irmão como se fosse a última vez que estivesse vendo aquele ou aquela que está à sua frente. E assim terminam o retiro dormindo, sabendo que o Senhor é aquele que os espera, isso não deve levar ninguém a ficar deprimido, não deve levar ninguém a, ao desespero. Pelo contrário, a ver que a nossa vida é um sopro, como também o Salmo nos lembrava, né? que nós vamos, vamos voltar ao pó, mas acima de tudo nós acreditamos na ressurreição. Alguns ressuscitarão para a morte, porque não vivendo com Deus e não vivendo o amor... Tampouco poderão vivê-lo depois na eternidade Mas aqueles que viverem já aqui na terra Essa experiência do amor Viverem a presença do Deus Que nos ama, que é o próprio amor Também se preparam para encontrar-se com amor sem fim Com aqueles que também vão comungar deste amor na eternidade No dia que não se acaba no dia eterno Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Seja louvado Vamos hoje rezar